Fala pessoal, tudo bem? Bom, mais um mês, estou voltando aqui, mas hoje para falar da temática IST. E comigo, obviamente, você já conhece melhor, Rafa Dortas. E aí, Bruno, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo bom. Ótimo. Bom, pessoal, obviamente a gente vai falar dos cases aqui da carteira, né? do que que a gente, é, do que que mudou ou não mudou, mas obviamente a gente já sabe que que Mudou, né, o, o que que esses novos cases que vieram para a carteira SD, características, as nossas ideias e teses. Mas antes disso, Rafa comentou aqui nos bastidores, né, antes da gente começar o papo, que você tinha um tema legal para trazer, né, uma info é, nova que agregaria valor para a galera. O que, que é, Rafa? Uma consultoria muito reconhecida de mercado publicou recentemente um estudo sobre SD nas empresas do Ibovesta. Então, o que, que essa consultoria fez? Ela pegou é, um recorte de cerca de 88 empresas, essas 88 empresas estão no IBOV elas representam cerca de 684 bilhões de dólares em termos de valor de mercado, então um recorte bem importante. É, primeiro, né o que, que essa consultoria fez? Primeiro, verificou dessas 88 empresas quais delas tinham relatório anual e para aquelas 77 que tinham relatório anual, é, ela fez uma análise de quais são os tipos de informações que são é, colocadas no relatório anual, quais são os frameworks utilizados, e aí traduzindo um pouco o que, que essa consultoria trouxe de, de resultados. É, em termos gerais, quais são os três principais temas é, mais materiais que os relatórios de sustentabilidade os anuais exploram são os seguintes. Condições de trabalho, capacitação e retenção de funcionários, ética, e integridade e mudanças climáticas. Esses são os três principais temas Outro tema que essa consultoria trouxe foi um pouco a temática de diversidade. A gente fala bastante né, de como que as empresas estão olhando para a diversidade. Então, é, em termos de diversidade sobre gênero, como que as empresas estão reportando. 99% delas reportam já dados de gênero, 81% reportam dados sobre geração. Então, quanto que daquele meu grupo de funcionários tem determinada faixa etária ou tem é uma faixa etária menor ou maior. É, 69% reportam dados sobre raça, 63% reportam dados sobre PCD e 35% reportam dados sobre LGBTQIA+. Dentro é, das temáticas de gênero e raça, alguns dados interessantes aqui, tá? É, o percentual médio de mulheres em cargos de liderança dessas empresas é 30%, o percentual médio de mulheres em conselho de administração é 15%, o percentual médio de negros em cargos de liderança é menor, é 15%. E o percentual de negros em conselhos de administração é de 3%. Então a gente vê aí uma discrepância, né, olhando para os dados de gênero e raça. Acho que de maneira geral era isso que a gente queria contextualizar. Outro dado importante, a gente sempre fala aqui que é uma boa prática de ESD, você ter os seus dados auditados, assim como você tem os seus okay. dados financeiros, esse percentual, ele aumentou cerca de 10% de 2021 é, para 2022 de empresas que têm os seus dados é, auditados por uma terceira parte independente. Ou seja, dá para dizer mais ou menos que foi um, um grande raio-x, assim, do, do, do, né, da temática ISD, olhando para o mundo, mundo corporativo, né? Assim, entendendo, fazendo que os benchmarks internos, o que, que poderia ser, né, de forma generalista, né? aliás, não generalista, mas pegando né, as principais vertentes, as principais características né, de qual que seria uma adoção de, um, de uma né, da boas práticas de SD e o com como é que a indústria como um todo né, as empresas o quão distantes elas estão de, algumas, de alguns grandes objetivos seria mais ou menos isso isso mais ou menos isso acho que de maneira geral a gente destaca temas materiais poxa mudanças climáticas é um tema super material pegada de carbono quanto que você divulga esse dado, dados você tem meta ou não para reduzir a sua emissão de carbono. E um outro tema também é a diversidade, que a gente trouxe aqui, os principais dados. Boa, legal. Bom, pessoal, feito esse, esse papo inicial, né, aliás, super enriquecedor, vamos falar um pouquinho agora da, da carteira, especificamente né, do mês agora aqui. Do mês? Deixa eu ver o mês? então mês de novembro. Né? Então, eu não até olhar aqui a data, porque eu já estava com Bom, Rafa, foram feitas três trocas isso confesso a você que né, uma delas já, já era uma velha conhecida é, empresa é né, um setor até que poxa cai que nem uma acho que inclusive já, já teve na carteira no passado pequeno spoiler tá. as outras duas empresas eu confesso que eu não lembro se acho, uma delas com certeza não e a outra do setor financeiro, eu confesso que agora eu não, não me recordo se ela já teve pela carteira. Já esteve já teve na teve, carteira aí? este ano, já esteve é? na carteira. É. Ah, então, ótimo. Quer começar por essa, do setor financeiro? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, a primeira inclusão da carteira ESG é o Banco ABC. A gente já falou um pouquinho do que, que o Banco é, ABC faz em termos de práticas ESG. A gente vai começar é, de uma forma um pouquinho diferente. A gente sempre fala do E, do S e do G. Antes da gente falar das práticas em cada uma dessas dimensões, o que, que o Banco ABC tem que a gente gosta, que a gente acha que tem muita relação com boas práticas ISD? O Banco ABC emitiu 100 milhões de reais em títulos de dívida social, tá? Esse, essa emissão foi feita em 2020, em janeiro de 2021 já tinha 100% é, desse valor alocado é, na carteira, o que, que é? Qual que é a destinação dos recursos aqui? É financiamento ou refinanciamento de clientes, PME, pequenas e médias empresas dos setores de saúde, dos setores de saúde. Então a gente está olhando para distribuidoras de medicamentos, hospitais, clínicas, indústrias farmacêuticas nas regiões norte e nordeste. Acho que esse é um grande diferencial que o que o ABC traz. É, o ABC também tem muito forte, que é muito relevante para o setor financeiro, para o setor bancário. Como que ele vai analisar os seus clientes do ponto de vista de riscos ambientais, sociais e climáticos, tá? O ABC tem uma, uma análise de risco que elas compromete aqui a não ter né, o banco se compromete a não ter nenhum tipo de relacionamento com clientes ligados a trabalho infantil trabalho análogo à escravidão é, clientes que estejam explorando de alguma forma jogos de azar ou atividades envolvendo amianto ou exploração sexual acho que essa é um panorama geral do banco ABC indo para a parte de social é, eles têm o ABC tem um programa de empreendedorismo que está olhando para é, funcionários, para que eles é, que os próprios funcionários da ABC proponham é, soluções para problemas de, de saúde. Em 2021 foram apresentados 60 projetos, em 2020 foram apresentados cerca de 20 projetos. Então a gente vê um engajamento é, maior. O ABC também tem um engajamento bem forte com seus funcionários, então eles têm um canal ABC com você, uma plataforma 24 horas que oferece serviço é, de profissionais de advogados, psicólogos, assistentes sociais, planejadores financeiros, a ideia é auxiliar os colaboradores do Banco ABC nas soluções de problemas que podem afetar a vida pessoal e profissional, porque o ABC entende que aquela questão pessoal acaba também afetando a sua vida é, profissional. E misturando um pouco o ambiental com governança, é, o ABC recentemente, né, a gente olha sempre para o relatório de 2021, é, criou uma área é, dedicada para ISD tem um comitê também que faz todo é, toda a gestão de, desse tema dentro da, da empresa acho que de maneira geral era isso que a gente queria trazer para a ABC ótimo. a segunda empresa que eu falei é, vou deixar a, a parte de a empresa da parte de bem de capital ali por último é, a segunda é um, é um tema que inclusive faz parte da tese de investimento da, da própria companhia né quem seria essa que retorna para para carteira depois de um tempo. Raizen. Raizen, perfeito. Então, Raizen, é, poxa, acho que é a empresa gigante, eu não vou nem comentar é. muito, foi o maior IPO né, de 2021, é, é uma coisa absurda, e é, como que a gente vê que a Raizen ela tem boas práticas ISD? De maneira geral, é, todos os fornecedores tá, da, da Raizen, é em mais de 50%, tem uma certificação socioambiental em que é verificado. É, quais são as condições de trabalho que esses fornecedores aplicam, é, quais que são as condições de preservação ambiental. Então a gente vê não só a Raizen com boas práticas dentro dela, né, boas práticas ESD, mas também um incentivo muito forte aos seus fornecedores. Acho que essa é uma, é uma parte super importante que a gente vê na, na Raizen. Outro tema interessante é para a parte de diversidade, mulheres. Então, hoje a Raizen tem 20, hoje, né? De acordo com o relatório de 2021. A raiz tem 21% de mulheres em cargos de liderança, a meta até 2025, meta de curto prazo, né? é que esse percentual suba para 30%. Tá? Então a gente falou um pouco mais geral de governança, a gente navegou um pouquinho pela parte social e para a parte ambiental a gente entende que é super interessante a ambição da Raizem com relação ao tema de mudanças climáticas. Então a Raizem tem uma série de compromissos para serem alcançados em 2030, como por exemplo, ampliar em 80% a produção e oferta de energia renovável, reduzir em 20% a pegada de carbono do etanol, aumentar em 80% a participação de negócios sustentáveis dentro do seu EBITDA, então conversa muito com é o que você estava comentando. E reduzir em 10% a intensidade de carbono nos seus produtos. Boa. Eu até aqui, a gente falou rapidamente de. A, a, a Rafa falou de ABC, acabou que eu não falei muito da parte do, do fundamento, então deixa eu começar por raiz. É, até pela, pela questão recente né, do setor de açúcar e etanol, que teve a mudança do PLP-18, onde o etanol acabou sendo realmente afetado negativamente pela redução do, do imposto. É, da gasolina, né? então, deixando o etanol menos competitivo. Isso acabou, de fato, é, impactou negativamente todo o setor de açúcar etanol, Raizen, é, obviamente, também está tá dentro disso. Agora, quando a gente olha as perspectivas né, de médio e longo prazo, inclusive a empresa assinou recentemente, ontem saiu o um fato Relevante, se não estou enganado, o um maior contrato de etanol é 2G, que é o etanol de segunda geração, uh, que na nossa avaliação, inclusive, poderia gerar alguma coisa próxima a 4 reais. É, por ação de retorno potencial, mas mostra né, que toda essa temática, né, não é a temática, mas digo assim, essa, essa linha de crescimento de renováveis, é, de fato, está começando a se tornar né, cada vez mais tangível para o mercado a capacidade de geração de valor da empresa. Hoje a Raizinho está mais ou menos, acho que né, reais por ação. Ah, só para vocês terem um pouco de ideia, né, próximo ali a 4 reais é basicamente você pagar zero, pelo, por todo o potencial de crescimento de, de renováveis. Então, nesse 4,70, você está pagando muito pouco é, por todo esse retorno potencial que vem dessa nova linha de negócio da empresa. A gente aqui, olhando para o fundamento, é, a gente gosta bastante da tese. E acho que só mais um ponto da Raiz, em que corrobora com tudo que você disse, Bruno. É, em 2022, a Raizen captou 1,2 é, bilhão de reais em é, dívidas e SD. Então, também, de alguma forma, está ajudando no custo de capital da, da empresa. E isso está muito relacionado, essas dívidas, por exemplo, qual que é a destinação dos recursos, tá? É investimentos alinhados ao plano de expansão que considera energia limpa, renovável e sustentável. Então, super a ver com essa nova linha de negócios e a gente acredita né, que é uma crescente, né? Cada vez mais a raiz vai ter espaço para emitir esse tipo de dívida. Boa, legal. Ah, inclusive, pessoal, só voltando assim, o ABC também está na carteira de, de small cap. Assim, tentando resumir um pouco, né o banco super redondo, entregou na rentabilidade do seu patrimônio ali próximo aos seus 15%. É, Negociou um, um múltiplo que a gente acha relativamente até, até, até bem barato. É um, small, um ativo small, mid-cap. Mas, de fato, assim, um modelo de negócio pô, super bem definido, um balanço bem conservador. Né? Eles são super conservadores na parte de, de provisão, concessão de crédito e, ainda assim, conseguem entregar um retorno sobre capital poxa, bem, bem atraente. E Rafa? Uma empresa de bens de capital vindo para a carteira esse mês, mas small que inclusive até o um novo spoiler, é, a gente reiniciou cobertura recentemente aqui no banco. Quem seria? A Mills. A Mills Engenharia própria. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dela. Bom, a Mills ela tem uma meta super clara que também está alinhada ao modelo de negócio que tem muita relação com o ESG. Então, o que, que a Mills quer ser? A Mills quer ser o melhor parceiro de serviços de locação e venda de plataformas elevatórias. Qual que é o modelo de negócios dela? Está né? muito focado com economia de compartilhamento. Então, é, a Mills valoriza o uso e não a posse. Então, aquele mesmo equipamento pode, pode ter diferentes usuários. Que isso está muito relacionado com o tema de economia circular, com o tema é, de ESG. A Mills, de maneira geral, ela fez há alguns anos atrás. Ela publicou isso num relatório anual de 2021. A matriz de materialidade nada mais é do que você falar com vários stakeholders e entender, poxa, na minha agenda ESG, o que é importante? O que vocês querem escutar nos meus relatórios? E aí, desse levantamento que foi feito, quais são os temas que os stakeholders da Mils incluindo os investidores da Mils querem saber? Promoção da diversidade, disseminação da cultura ESG, desenvolvimento de fornecedores com temas ESG, redução do impacto ambiental. Então, temas aqui super importantes para a agenda ESG, também de maneira geral, agora tocando um pouquinho em governança. É, a MIOS tem aqui uma prática de ter uma auditoria nas filiais, uma auditoria interna que acontece duas vezes ao ano. E essa auditoria ela quer olhar para as filiais é, com relação a temas de saúde e segurança do trabalho e meio ambiente. Indo para a agenda social. A MIOS me surpreendeu quando eu vi esse dado: tá? tem 38% de mulheres no conselho de administração, que é bem diferente do que a gente acaba é, vendo aqui. Metas para 2025, a Mills quer aumentar de 22% para 40% de mulheres em cargos de liderança e de 27% é, para 40% de negros em cargos de liderança. Ela também, que eu achei super interessante, ela quer garantir que 100% dos seus colaboradores em até três anos da data de admissão tenham formação completa em ensino médio. Então a Mills também está querendo resolver um problema... É, social super sério. Outro pia interessante para o tema de diversidade, que a gente não vê muito nos relatórios, é que eles têm um percentual da força de trabalho é, cerca de 1%, que é proveniente de refugiados, então também eles têm vários programas que querem alcançar é, esse tipo de público. Antes de eu passar para o ambiental, na parte social, que eu achei bem interessante é que eles têm um treinamento para o cliente é, sobre saúde e segurança do trabalho, sobre como é que o cliente pode melhorar é, o uso daquele equipamento, é, produtividade, então é, a gente vê aqui uma, uma vontade muito grande da Mius de conseguir influenciar toda a sua é, cadeia. E na parte ambiental, a Mius tem como meta para 2025 aumentar em 60% o número de máquinas elétricas e híbridas na sua frota, instalar 100% é, de estações de tratamento de águas nas suas filiais, é, para que é, ela consiga reutilizar a água na, na hora da lavagem é, dos equipamentos. E aí só para a gente finalizar a parte de, de governança, é, existe né, ela já tinha alguns comitês que olhavam é, para a ESG, a partir de 2022 ela vai ter um comitê maior que vai olhar para gente gestão e sustentabilidade, e acho que isso, de maneira geral, é que a gente queria trazer para a Mills hoje. Acho que boas práticas ESG e um modelo de negócios alinhado à temática de ESG. Boa, legal. Bom, a Mills, a, a empresa que fez a piu lá em 2010, é, acabou sendo ali impactada negativamente pela é, pela redução do tamanho da, da indústria né de construção civil, né de obras de construção civil. Ela tinha uma exposição grande a esse setor. Passou por um processo de reestruturação, modificou a sua... É, a sua pizza ali de, de receita, né, muito focada agora na em plataforma elevatória. Então, uma empresa que hoje está muito menos exposta ao setor de construção civil, tem um retorno sobre, um retorno sobre capital investido marginal, poxa, super saudável, alguma coisa próxima ali a seus 25%, 23%. Um crescimento, né, um crescimento que a gente enxerga para frente também na casa, o crescimento composto na casa seus 20%, 22% até ali entre 2022 e 2025 e a gente acredita um valor atrativo a forma de você conseguir também é, se expor ah, a esse setor né de plataforma elevatória que é um setor muito mais né, muito mais focado ali no varejo são demandas é, bem específicas mas você tem uma uma exposição bem diversificada em vários setores da, da economia então também está na carteira de, de small cap né, também entrou nesse mês então a tese legal a gente reiniciou a cobertura no início de outubro é, foi mais hoje é dia, né, agora tá em novembro, eu fui lá, acho que pelo dia 4 de outubro, por ali, teve o nosso relatório, vale a pena conferir quem não olhou. Rafa Dortas, muito obrigado mais uma vez pela sua presença por aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite, Bruno. Boa, fechado Pessoal, então, gostou do vídeo? Joinha, compartilha para quem gosta, não está inscrito, se inscreve no canal. O relatório, o link do relatório vai estar tá aí na descrição do vídeo. E a gente acorda vocês no próximo mês. Um abraço. Até lá.